Coordenadora do projeto Geringonça né, Um projeto bastante ativo aqui na universidade Teve atividades importantes agora no mês de junho E a gente vai conversar com ela e com a estudante de pedagogia Que é vinculada ao projeto, a Vitória Crutch A respeito do Jeringonça, das atividades que ele desenvolve Vem desenvolvendo E a respeito também da vinda agora em Porto Alegre Nos dias 16 e 17 Do La Mancha, que é um coletivo político-pedagógico De Montevidéu, no Uruguai De quase 30 anos de atividades e a gente vai conversar sobre essa vinda do La Mancha, sobre o Jeringonça, com a professora Daniela com a Vitória. Meninas, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde à comunidade da Universidade. Obrigada, Vicente. Fazer uh... uma apresentação do Jeringonça, os históricos, os objetivos dele, enfim, para a gente poder iniciar essa nossa conversa? Certo. O projeto Jeringonça começa em 2016, com a aproximação de estudantes da Faculdade de Educação. Sobretudo estudantes de pedagogia e licenciatura em educação do campo, eh, ciências da natureza. A ideia do projeto era aproximar né, tutores experientes, né, aqueles que conhecem a faculdade de educação, outros novos chegando. E nós tivemos êxito. O modo de agir com esse grupo era ir a escolas, ir para as escolas. Nosso principal objetivo é ir para a escola levar os estudantes de primeiro, segundo semestre, a, a, a, a formando as às escolas, juntos, planejando juntos, agindo pela interdisciplinaridade. Nisso a gente começou a receber outros outras cursos, outras pessoas, outros interessados, a gente tinha no, e tem no grupo antropólogo, estudante de letras, pessoas com e sem deficiência, tem pessoas da comunidade, professores de escola Waldorf, atuantes da, do SUS, né? profissionais é, do SUS, que atuam no projeto. Então, a gente expandiu o que era um ob o objetivo inicial, juntar estudantes de pedagogia e educação do campo transgrediu ou foi além. E nós temos ido para escolas para trabalhar com... Uh, temas sensíveis com temas que, que reforcem a necessidade de coletivo, de união, de respeito. Tudo isso levado... É, com muito cuidado, assim, com, muito, com muita amorosidade, com planejamento sério e sempre com o lúdico, com a brincadeira, com jogos coletivos, com reuniões uh, com reuniões que possam uh, levar as pessoas a se olhar, a conversar, a se conhecer, conhecer os seus espaços, né? conhecer a sua comunidade. Nós fomos no ano passado e vamos voltar nesse ano na Escola Rincão, que é uma escola de periferia de Porto Alegre tivemos é, é, para ter para dar um exemplo concreto tivemos lá num dia em que um aluno tinha sido esquartejado então o grupo vai o grupo vai faz a escuta age com essas pessoas é, falando indiretamente sobre essas questões mas também fortalecendo essas pessoas para enfrentar algumas das suas enfim né, algumas das suas questões né pessoais ou coletivas essa questão lúdica para aproximar Isso, as pessoas aproximar. Né, não apenas uh, aproximar as diferenças né questão aproximar, não apenas das deficiências exatamente. mas muitas vezes também de violência aproximar enfim. olhar com seriedade com, se confrontar se confrontar com a sua com a sua comunidade com a sua realidade não como algo ruim pejorativo né a diferença, as diferenças dificuldades elas têm que ser Uh, olhadas né, com, com, com seriedade e conseguindo vivê-las, né, conseguindo viver dentro delas. A Vitória pode me ajudar, essa semana, agora, alguns dias, em, em junho ainda, a gente esteve numa escola de assentamento e a nossa proposta, junto com as crianças, então, muito pequenas, uh, era trabalhar com a magia, mas também trabalhar... O, o porco, também trabalhar a galinha, tra também trabalhar a terra, também trabalhar o orgânico, a, a sustentabilidade, aquilo que a gente consegue fazer de modo simples, mas com um efeito que a gente acha que é ético-político. A gente vai tentando transformar no nosso grupo, os nossos modos de existir, mas também leva algumas possibilidades de contaminação ou de encantamento para esses grupos onde a gente está sendo aceito, né? onde a gente tem sido convidado a estar. As crianças agiram com a gente nessa escola é, com, com, com um olho, com uma vibração, uh, falando, falando e se expressando de um modo muito aberto e a gente se sente gratificado. Queria saber da Vitória como é que está sendo essa experiência, que deve ser extremamente enriquecedora na tua formação, né Vitória? Com certeza. Eu, eu entrei no projeto faz pouco tempo, né, entrei nesse ano. Já participei de algumas atividades no ano passado e fiquei super interessada. Então, Isso qual semestre? Muita, muita atenção. Eu estou no terceiro semestre da pedagogia. E então, nesse ano, eu comecei a me inteirar um pouco mais, entrar no grupo. E certamente, né, é uma experiência enriquecedora que não tem nem o que falar, né? O que vai acrescentar na minha formação? Tanto o convívio entre o pessoal, entre o grupo, entre o coletivo, quanto o contato com a escola e com as diferentes realidades. E que é uma característica da extensão, é não apenas acrescentar na formação profissional, mas na formação como pessoa também, né? Esse tipo de, de, de, de, de aproximação realmente enriquece muito. Uh, o Geringonça tem, enfim, participação em diversos eventos, é um projeto muito ativo... Né? Uh, a gente já vai falar a respeito da questão do La Mancha, mas também tivemos esse ano participação no Portas Abertas, no Dia do Brincar, no Instituto Federal... Como é que foi no Portas Abertas, que é um evento que recebe gente de tudo que é lugar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Como é que foi a participação no Portas Abertas no dia 20 de maio, 40 dias atrás? Em maio nós tivemos uma sobreposição de ações, todas elas muito importantes para a extensão. Né? Então, nós realmente empurramos a geringonça para diferentes lugares. Nós nos dividimos e a gente viu como agir de modo interdisciplinar, coletivo, integrado e... É, facilita ou, ou possibilita se expandir, né? Nós estivemos em diferentes lugares e o grupo foi se dividindo. N nós confiamos muito, acho que é uma das questões, assim, a gente confia muito no grupo, a gente consegue ir para diferentes lugares, ou em dupla, ou em trio, ou todos juntos. Então, a gente foi... Difícil de centrosamento, né? Com gente é... de tudo que é curso e muito grande o grupo, é... né? Na verdade, não é difícil. A gente tem achado isso essencial. Né? Agir pela interdisciplinaridade Tentando uh, unir as inteligências As matérias né? A compreensão de cada um Do que é o grupo e daquilo que cada um pode colaborar É importante Então nesse dia do Portas Abertas Foi muito importante a, a, As referências Então nesse dia foram a Francine Bandeira Que é uma estudante de licenciatura em artes E a, a, a Nelci REC, que é estudante de uh, licenciatura em educação do campo. Elas uniram, então, as suas áreas, as suas intenções a partir da poesia e da dobradura. Então, nós levamos para o nosso estande ou para nossa mesinha uh, uh, uh, flores, levamos papéis e levamos raicais. Né? E nós tínhamos nesse mês também, em maio, Alice Ruiz aqui, Estrela Leminski, então a gente também fez esse cruzamento, né, apoiando UniMúsica, apoiados, então por isso que estava brotando na nossa universidade, a gente levou Raicais. E as pessoas vinham saber, né, pelo, pelo cartaz ou pelas cores que tinham no nosso estande, vinham saber o que era e acabavam fazendo dobraduras. Muitas pessoas saíram com muitas dobraduras de corações, sabe, saíram do Portas Abertas com essa experiência. Eu sei fazer uma dobradura e mais, eu sei sobre Haikai. Não sei só sobre o projeto da universidade, eu não sei só sobre o curso que eu vou desenvolver. Durante quatro anos Eu já me integrei, né? eu fiz amizade E foi bastante importante assim, Porque nós estávamos perto das Pibidianas Pedagogia Dentro da Faculdade de Educação Nós estávamos perto dos Pibidianos das Licenciaturas Então mostrando sim a força Da educação né, na transformação do, do mundo e dos jovens que estiveram conosco nos portas, no Portas Abertas, muito atentos. né Isso isso é interessante de dizer, os jovens estão vindo muito preparados e muito atentos, entendendo que a extensão universitária, a necessidade dela né, para agir nas comunidades, né, levar e trazer inteligências. né Esse evento dos dias 16 e 17, vamos falar um pouquinho sobre o La Mancha, sobre essa formação... Uh, Ludo Pedagogia também né que é um assunto vamos vamos trazer isso para é o público esse ano dia 16 17 lá no planetário como é que foi uh, nós desenvolvemos no ano passado o primeiro ateliê de Ludo pedagogia e nós uh, desenvolvemos parte dele dentro da faculdade de educação como uma marca política assim é a nossa nosso espaço de né nosso nosso coração nosso corpo a nossa salinha lá na 4 onde onde a gente se reúne é importante para gente. Então, nós mantivemos um encontro é, na facédia e depois nós fomos para a Escola Porto Alegre. né Nós agimos e brincamos com o La Mancha e moradores de rua e interessados no ateliê de ludo pedagogia Lá, a gente já começou uma força, assim, de coletivo. Aquele coletivo se reuniu depois, posteriormente, algumas vezes, para piquenique, para pré Bienal do Jogo, mas... Uh, queríamos organizar a segunda vinda do La Mancha, que aconteceu agora em junho então de 2017. Vieram a professora Estela e o professor Mário, que são alguns né, dos, dos La Mancha, no Uruguai. Uh, e como que, como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos do, durante o dia 16 com o lançamento da Bienal do Jogo no Uruguai, que será em setembro deste ano, 2017. No dia 16, então, eles fizeram uma micro uma micro-mostra, uma pequena mostra do que será a Bienal no Uruguai em 2017, uh, e nós construímos, então, como grupo, uma grande teia, né? Nós nos misturamos. O tema da Bienal do Uruguai nesse ano é Divina Mescla. É, é, tem a intenção de falar sobre diversidade, mistura, né? Uh, provocar a gente a pensar não, não só nas questões de gênero, deficiência, mas muitas e todas uh, diferenças e e que elas apareçam e sejam respeitadas, aceitas e, e sejam potenciais para a gente viver na comunidade no contemporâneo. No dia 17, então, a gente fez uma experiência com pedagogia. Nós fizemos experiências uh, onde a gente pode pensar no coletivo, agindo, dançando, fazendo grupos, pequenos grupos, muitos grupos, sendo um grupo de 60 pessoas trabalhando juntos e a gente pôde pode ir para algo mais específico, olhar para o brincar, para o brinquedo, para a brincadeira e para o jogo... Uh, e a gente fabricou com quinquilharias, cacarias, cadeiras, com o que tinha no ambiente, uma amostra, como se nós estivéssemos no museu, mostrando o que é possível fazer com essas quinquilharias. E aí apareceu, claro, as cinco marias, com as, com as cascas de bergamota e com as, com as sementes de bergamota, mas também apareceu uma linda tenda, né, imitando um pouco as casinhas que as crianças fazem e que nós fazíamos, né? e que podemos voltar a fazer né, as, as cabanas, isso tudo com aquilo que tinha no espaço. Nós estávamos dentro do planetário da URGS, né, que é um ambiente que, que nos proporcionou uma, uma vivência estética também, e que nós temos que agradecer grandes parceiros, a gente tem que agradecer o Dário e a Daniela, que abriram e possibilitaram esse espaço para a gente desenvolver o, o evento. Como é que foi essa experiência, Vitória? Lá no, nessa, nessa né? enfim, nesses dois dias aí de, de vinda para cá do La Mancha Eu já participei no ano passado, né, e foi maravilhoso, me envolvi demais E nesse ano foi a mesma coisa, então estar tá participando da organização me envolvi muito mais E ver que as pessoas realmente estavam abertas a participar, né Isso é muito importante, porque quando as pessoas estão lá por obrigação, pensando no certificado O evento não faz sentido né? elas não participam realmente das coisas que a gente está propondo, e isso acho que foi um dos pontos principais, porque uh, eu percebi que esse ano as pessoas estavam mais abertas e mais entregues ao jogo e às propostas uh, que foram trazidas pelo pessoal do La Mancha. E ver como isso pode uh, estar no nosso dia a dia, né seja na sala de aula, seja no trabalho, que a gente pode, com pequenas coisas, fazer grandes movimentos que trazem grandes resultados. Ludo pedagogia é justamente essa forma de, de participar da, da, enfim, de conscientizar as pessoas da inclusão através de brincadeiras e jogos, né, professor? A ludo pedagogia ela é criada pelo pelo La Mancha, né, e desenvolvida pelo La Mancha uh, e está sendo aposta, né, de diferentes lugares, inclusive na Europa eles têm feito. Enfim, na América Latina, em diferentes lugares, eles têm feito a formação em ludopedagogia. A principal marca da ludopedagogia, para nós, pra, pra, para o projeto Geringonça, é a experienciação. É se colocar em experienciação, em experimentação. É colocar o corpo dentro de uma experiência. Não é só lançar a, a, a, a questão... Temos um estudante de letras autista no nosso grupo, vamos ler os, as enciclopédias sobre autismo, vamos ler os teóricos sobre autismo. Não, vamos experimentar isso, vamos jogar, vamos uh, nos confrontar, vamos fazer perguntas para essa pessoa, para outras pessoas, vamos nos colocar... Em, em, em, em situações reais e com, com essas situações reais superar juntos E eu acho que é isso que a, que a ludopedagogia nos traz assim, A força da experiência, de aprender na experiência A força de aprender brincando, aprender jogando Aprender se movimentando, aprender dançando Com qualquer corpo com o corpo que se arrasta, com o corpo que anda de cadeira de rodas Com o corpo que é obeso, com o corpo que é franzino Com corpos, né? Com diferentes corpos Claro que essa, esse modo de dizer da pedagogia já tem uma, uma marca assim, do, que o, do que o projeto Geringonça quer né? Mas o, o La Mancha, ele age com um tom político né? Com um tom político e revolucionário Eles, e, eles formam La Mancha pós-ditadura é, eles são barrados por uma ditadura, né? eles são confrontados todo o tempo por uma ditadura, mas vão se fortalecendo como pessoas que se reúnem e agem de modo estético, ético, político e lúdico, né? e artístico, e uh, poético, e dançante. Então, to, to, todo o trajeto junto com a Mancha ele é pensado, cada música é pensada, Cada detalhe no ambiente, o que é pendurado, como, como cada um recebe o caderninho que é confeccionado por nós, hum, as, as bolinhas de, de, de lã que são confeccionadas e são repartidas por nós, o clips que é pregado na roupa e que depois tem um sentido durante o jogo. Então, ca, toda a arena de jogo ela é pensada. É como se a gente entrasse numa mostra de arte, ou como se a gente entrasse num museu, mas não, a gente entrou num ateliê junto com o Lamantia. <risos> e pensou sobre a, as coisas todas da vida, sem necessariamente alguém dizer, leia este parágrafo e pense. Leia esse parágrafo e escreva sobre ele. Muito bem. Daniela no é professora da Faculdade de Educação da URGS, Vitória Cruz, estudante de Pedagogia. Trabalhando ambas nesse projeto tão bonito, projeto Geringonça. Muito obrigado pela participação da extensão em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, obrigada pelo espaço, muito obrigada. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas até o dia 28 de julho as inscrições para a seleção interna da URGS de Trabalhos para o 35º Seminário de Extensão Universitária da região sul. O seu urso ocorrerá entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro na Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu, no Paraná. Cada projeto poderá inscrever dois apresentadores, o coordenador e um aluno que deve estar registrado no projeto. A ficha de inscrição está disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão e deve ser enviada dentro do prazo para o e-mail divulgação@prorest.urgs.br. Abrem na próxima segunda-feira as inscrições de trabalhos para o 18º Salão de Extensão. Interessados podem fazer inscrição nas modalidades Mostra Interativa, Tertulhas e Oficinas até o dia 4 de agosto. O evento faz parte do Salão URGS e ocorrerá entre os dias 16 e 20 de outubro. Para mais informações a respeito de inscrições e modelos de resumo, acesse o site www.urgs.br barra Salão de Extensão. A equipe de judô da URGS agrou-se campeã da 38ª edição dos Jogos Universitários Gaúchos. A equipe é organizada pelo projeto Bugri Lucena, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Ao todo, a universidade teve quatro campeões que se classificaram para os Jogos Universitários Brasileiros. O evento ocorre entre os dias 18 e 29 de outubro, em Goiás. O Bugri Lucena proporciona a crianças e jovens deficientes visuais e não deficientes a prática de esportes de combate como opção complementar para suas atividades físicas, além de promover a inclusão social deste público. Extensão em Foco tem produção e apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade.